Olá, minha gente, mais um boletim da CPI da pandemia. Uh, em seu depoimento à CPI, a famosa médica Nise Amaguchi mentiu à vontade e fugiu claramente das perguntas dos senadores. Sua estratégia foi fazer discursos longos sobre questões técnicas da medicina, como se estivesse numa sala de aula, contextualizando interminavelmente suas respostas para não responder nada. É o que no popular chamam de sambarilove, o que irritou profundamente os senadores. Porém, a doutora caiu sim em várias contradições. Por exemplo, negou que integrasse um Ministério da Saúde paralelo, mas confessou que se reuniu inúmeras vezes com o um Ministro da Saúde, Presidente da República e técnicos do Ministério, numa evidência de que atuava mesmo nos bastidores da gestão federal da pandemia. Quando lhe perguntaram se ela havia se reunido em particular com o Presidente da República, ela disse que não. Aí, a assessoria dos senadores refrescou a memória da doutora, afirmando que ela havia, sim, se reunido com Bolsonaro em maio do ano passado, particularmente, e ela disse que não se lembrava. Muito difícil imaginar que alguém não se lembra de uma reunião com o presidente da república, não? Defensora do uso da cloroquina para tratamento da Covid-19... Doutora Anísia Magutti disse que há estudos que recomendam essa medicação, mas não soube apontar nenhum desses estudos aos senadores que a inquiriam. Como se vê, continua o festival de mentiras e negacionismo dos bolsonaristas que querem transformar a CPI numa tribuna de defesa do presidente genocida. Esperamos que os... Uh, senadores tenham a firmeza necessária para desmascarar todas essas mentiras que tanto infelicitaram e continuem infelicitando os brasileiros. Por hoje era isso. Aguardem novos boletins da pandemia. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.